O Senhor Deus está dentro do coração de todos os que amam, em serenidade e paz. Todos os que o amam e todos os que amam o próximo.